ao incidente, seguiu-se pequena pausa, a qual foi quebrada pelo próprio Jerônimo ao exclamar. Rogo-vos continueis elucidando meus companheiros de jornada com a sequência do meu drama pessoal, venerando o irmão Santarém, pois julgo-o bastante expressivo, conforme tantas vezes me tendes feito analisar, para também a outrem edificar e instruir. Sim, meu filho, estou certo de que calarão bem em suas almas o ouvirem o episódio que vimos narrando. Aqueceu pacientemente o sacerdote, cujo sorriso bondoso dulcificou o mal-estar criado pela minha impertinência. Aliás... A vida de cada um de nós encerrará ensinamentos majestosos e sublimes, desde que nos demos ao trabalho de compreendê-la à luz das leis divinas que regem os destinos humanos. Interrompeu-se por um momento, como se concatenasse lembranças, continuando em seguida. No instante em que Margarida Silveira tombava nas lajes da taverna, tratamos de remover o seu espírito, parcial e temporariamente desligado do fardo carnal, para o posto de emergência que este instituto mantém nas adjacências do globo terrestre. Os serviços ali são variados e constantes como no interior da colônia. Muitos enfermos encarnados são ali curados pela medicina do plano espiritual, Muitas criaturas transviadas no caminho do dever hão recebido sob aqueles hospitaleiros abrigos forças e vigores novos para emenda e consequente regeneração, enquanto muitos corações aflitos e chorosos têm sido consolados, aconselhados, norteados para Deus, salvos do suicídio, reintegrados no plano das ações para que nasceram e do qual se haviam afastado. Para aí, conduzida em espírito, Margarida foi submetida a exame rigoroso, observando os nossos irmãos incumbidos do mandato, as precárias condições em que se encontrava sua organização fluídica, o perispírito, e que, urgente, se fazia um tratamento a rigor. Enquanto isso, o corpo carnal também o foi pelo cientista terreno o médico assistente do hospital para onde fora transportado em estado comatoso. Assentado ficara por nós outros que, em benefício do futuro de Margarida Silveira, o estado letárgico se prolongasse por vários dias, tantos quantos necessários à assistência moral mais urgente que a premência da situação exigia. Por isso mesmo, todo o interesse e os cuidados mais delicados tributamos ao seu corpo físico-material, ao qual transmitíamos as vitalidades necessárias à saúde e conservação. A jovem não se achava, ademais, verdadeiramente doente, senão apenas intoxicada pelas forçadas libações de álcool. Apresentava órgãos normais, exceção feita do sistema nervoso, que sofria os resultados da amargurosa anormalidade em que vivia. Seus sofrimentos graves, cuja natureza estava a requisitar desvelos abnegados, eram morais, razão porque os facultativos do hospital do Porto, onde se encontrava o fardo carnal, a deixaram em observação, confundidos com o estado letárgico singular. Irmão Santarém deteve-se durante alguns instantes, consultando se nos interessaria a sequência da narrativa. Em coro suplicamos que se não detivesse, porquanto não só a sorte da pobre menina nos preocupava muitíssimo, pois a força de nela ouvirmos falar por seu pai havia tantos anos, muito de coração a estimávamos agora, como também o ensinamento nos atraía profundamente, calando em nosso âmago com fortes repercussões. De outro lado, o próprio Jerônimo animava a exposição dos passados fatos, o que era o melhor incentivo para o narrador. Agradeceu o bondoso conselheiro com um amável sorriso e continuou enquanto nossa atenção recrudesceu. Ficai sabendo meus amigos que Magalidinha não só não era má como não se amoldava de boa mente ao vício repugnava o até ansiando libertar-se dele no seu caso doloroso o que havia era tenebrosa expiação. Sequência funesta e imprescindível de arbitrárias ações por ela mesma praticadas em antecedentes encarnações e que ficaram a aclamar justiça e reparações através dos séculos, não apenas nos refolhos de sua própria consciência, mas também nos harmoniosos códigos da lei suprema, que absolutamente não se harmoniza com quaisquer transvios do caminho reto. Poderias dar-nos pequena amostra das ações praticadas pelo espírito dessa jovem em antecedentes encarnações e que dessem causa às graves situações que no momento ela experimenta? Atrevi-me a solicitar, levado por sincero desejo de aprender. O estudo da lei de reencarnação é profundo e melindroso, meu amigo, e ao mesmo tempo singelo e fácil de compreensão, porquanto nos apresenta um indício esclarecedor de muitos problemas que perseguem a humanidade, os quais aparentemente se apresentam insolúveis. Futuramente, falo eis em vós próprios, relendo as páginas do Livro da Consciência, até lá, no entanto, não haverá nenhum inconveniente em satisfazer-vos a natural curiosidade, uma vez que tereis a lucrar conhecendo mais um dos seus múltiplos aspectos. Sim, meus amigos, a profundidade das leis divinas é vertiginosa, podendo mesmo apavorar os espíritos medíocres não ensaiados ainda para sua compreensão. Mas a justiça que ressalta dessas leis destila tanta sabedoria e tão grande misericórdia que o pavor se transformará em respeitosa admiração a um exame mais prudente e minucioso. Por mais incrível e incômodo que vos pareça, meus filhos, e antecedentes vidas planetárias, isto é, em mais de uma existência terrena, o espírito que atualmente conheceis sob o nome de Margarida Silveira andou reencarnando em corpos masculinos. Existindo como homem, porque o espírito não é subordinado aos imperativos do sexo, tal como na terra se compreende, abusou da liberdade, das prerrogativas que a sociedade terrena concede aos varões em detrimento dos valores do espírito e conspurcou deveres sagrados. Como homem, levou a desonra a lares respeitáveis, aviltou donzelas confiantes, espalhou o fel da prostituição em torno dos seus passos, desgraçou e destruiu destinos que pareciam róseos, esperanças docemente acariciadas. Mas, veio um dia em que a suprema lei, que não quer a destruição do pecador, mas que ele viva e se arrependa... Impediu-o de continuar o execrável atentado à sua soberania. Caçou-lhe a liberdade, impôs-lhe ensejos favoráveis para se refazer da anomalia de tantas iniquidades, impelindo-o a renascer sob vestes carnais femininas a fim de mais eficientemente provar o mesmo fel que fez a outra insorver, e a si mesmo poupar tempo precioso na programação dos resgates, por sujeitar-se ao rigor de penalidades idênticas às outrora impostas pelo seu mal orientado livre-arbítrio. Reencarnou como mulher a fim de aprender, na desgraça de ser atraiçoada na sua castidade, desacreditada, vilipendiada, abandonada, a empolgante lição de que não é em vão que se infringe um só dos mandamentos assinalados no alto do Sinai como padrão de honra para a humanidade, que antes se deveria educar com vistas à finalidade sublime do amor a Deus e ao próximo. Inquietante mal-estar trouxe emoções de pavor à nossa mente, surpreendida com a expectante novidade. Estremecemos enquanto sentimos como que porejar suores gelados de nossa epiderme. Naquele momento lembrávamos vivamente de que fôramos homens, de que nossas consciências não acusavam apenas ações angelicais a respeito do gravíssimo assunto. Não obstante, fiel ao enraizado defeito de polemista, que teimava em acompanhar-me assustadoramente até nas paragens além da morte, vibrei decepcionado, atordoado. Se assim foi, como Jerônimo se tornou responsável pelos desastres da filha? Ah, meu amigo, bastaria pequena dose de raciocínio para compreender que nem por ser assim deixará a consciência do pobre pai de acusá-lo duramente. Suspirou tristemente o sacerdote iniciado. O escândalo há é de vir, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Mateus capítulo 18, versículo 7. Aseverou o nosso mestre sábio e educador incomparável, visto que, se assim procedeu, era que ele se achava, positivamente, em desacordo com os ditames virtuosos da lei suprema. Margarida Silveira tinha reparações a testemunhar, é certo, mas, infelizmente, o suicídio de seu pai, desamparando-a, foi a pedra de toque que a levou a se precipitar nos tristes acontecimentos. A dívida tenebrosa deveria ser resgatada através do tempo. Poderia não ser obrigatória para a existência presente, permanecendo pendente de ocasião oportuna. O livre-arbítrio de seu pai, no entanto, levando-o ao erro fatal do suicídio, precipitou acontecimentos cuja responsabilidade bem poderia deixar de pesar sobre seus ombros, a fim de que, agora, não sofresse ele as consequências do remorso. Que me direis, caro amigo, de um homem que se tornasse causa da morte trágica de um ser amado, embora não alimentasse intenção de assassiná-lo, abominando até a ideia de vê-lo morrer? Não sofreria, acaso? Não viveria com o ruído de remorsos o resto dos seus dias, amargurado, desolado para sempre? Margaridinha deveria espiar o passado, é certo. Mas não seria necessário que a pedra do escândalo que a devesse atingir fosse engendrada pelas consequências de um ato praticado pela imprevidência de seu próprio pai. Desapontado, silenciei, enquanto o irmão Santarém continuou. Uma vez que a jovem peixeira não se comprazia no vício, antes sofria a humilhante situação ansiando pela hora libertadora de a ele eximir-se, Fácil foi a nós outros ajudá-la a reerguer-se, convencê-la à regeneração, norteando-a para a finalidade segura. Durante os seis dias em que a hospedamos na mansão de repouso do mencionado posto, longas conversações estabeleci com ela, já que. Sobre a solução para esse drama imenso, foi indicado como conselheiro e agente hierárquico dos verdadeiros guias que trabalham uma prol da regeneração da penitente. Ali, a albergada, era encaminhada a certo gabinete apropriado ao gênero de confabulações que convinha promover, espécie de pauratório em que ondas magnéticas de excelência capital favoreciam a retenção de minhas palavras em sua consciência, agindo fielmente sobre sua memória e assim levando-a a colecionar, nas camadas caprichosas da subconsciência, todas as recomendações que eu lhe fazia e que lhe convinha recordar quando desperta, na ocasião oportuna para a execução, o que, com efeito, Veio a fazer, mais tarde, sem perceber, no entanto, que apenas cumpria as recomendações que haviam sido aconselhadas ao seu espírito durante a letargia em que estivera mergulhado o corpo material, pois, ao despertar, esquecera tudo, como era natural. Exortei Margarida, em primeiro lugar, a prece filorar o que fez banhada em lágrimas. Dele a conhecer o recurso salvador da oração como luz redentora capaz de arrancá-la das trevas em que se confundia para guiá-la a paragens reabilitadoras. Ministrei-lhe, tanto quanto me permitiam a exiguidade do tempo de que dispunha e bem assim a circunstância em comum que me fora preciso provocar, rudimentos de educação moral-religiosa, e ela, que jamais a recebera, falando dos deveres impostos pelo Criador Supremo em suas leis, recordando ainda que, no amor do Divino Crucificado, encontraria ela fortaleza de ânimo a fim de remover as montanhas das iniquidades que a escravizando a inferioridade, assim como bálsamos bastante eficazes para lenificar o fel que infelicitava sua vida. Infundir esperanças, novo ânimo, coragem para uma segunda etapa que se fazia mistério em seu destino, confiança no amigo celeste que estendia a mão compassiva e protetora aos pecadores, amparando-os na renovação de si mesmos, e convencia de que, se como mulher fora desgraçada, no entanto sua alma encerrava valores cuja origem divina da sua força de vontade exigia ações nobres e heróicas, capazes de promover em sua reabilitação perante sua própria consciência, e no conceito daquele que de si mesmo extraiu, estrigas de luz para nos dar a vida. Fiel às observações que do templo recebia por via telepática, consitei a envidar esforços para afastar-se do porto, mesmo de Portugal. Continuar no berço natal seria impossibilitar a reação da vontade para a consecução da emenda, quando ela necessitava até mesmo esquecer de que um dia vivera no cais da ribeira criasse com o esforço heróico da boa vontade um abismo entre si próprio passado nefasto a fim de iniciar nova fase de vida. Era imprescindível que confiasse em si mesma, julgando-se boa e forte para vencer na peleja contra a adversidade, porque o céu enviaria ensejos propícios à renovação. O Brasil era terra hospitaleira, Amiga dos desgraçados, enquanto seus portos, como o coração de seus filhos, eram generosos o bastante para acolhê-la sem cogitar de particularidades pretéridas. Que preferisse o exílio em solo brasileiro, porque tal exílio converter-se-ia, mais tarde, em mansão confortadora. Ainda porque o Espírito é cidadão universal e sua verdadeira pátria o infinito, o que o levará a entender que, onde quer que se encontre, o homem estará sempre em sua pátria, a qual deverá sempre amar e servir, honrando-a e engrandecendo-a para os altos destinos morais. Esquecesse, esquecesse o passado e, com alma e coração voltados para o eterno compassivo, esperasse a ação do tempo, as dádivas do futuro. A solicitude celeste não a deixaria órfã na experiência para a regeneração. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.